está precisando de uma ajudinha para terminar projetos ou começar novas histórias de vida? Mais que um tempero, vocês vão ver a maravilha que o orégano pode fazer na nossa vida como um amuleto daquilo que a gente precisa fazer. Então fica comigo que hoje é o tema da, do vídeo de hoje e a gente já vai entrar no conteúdo falando sobre essa maravilha que é a energia das plantas na nossa vida. Todo mundo já deve ter visto aqui, se você está aqui nos seguindo já há algum tempo, deve entender que as plantas elas têm um campo energético único, né? capaz de atuar no nosso, na nossa própria aura e equilibrar aquilo que em nós está tá desregulado do primeiro ao sétimo chakra, da base da coluna ao topo da cabeça, a gente tem vários centros de energia e os vegetais puros, que são uma das forças da fita energética, podem atuar como se fossem chaves de fenda para regular tudo aquilo que estiver desregulado, para equilibrar tudo aquilo que estiver desajustado, para que a nossa vida... Flua cada vez mais feliz, saudável e próspera. E o orégano é uma das plantas catalogadas pela fitoenergética, por esse livro aqui do Bruno Gimenez, que cuja pesquisa né, começou em 2002. Já tem 20 anos que a pesquisa da fito surgiu. E hoje a gente vai falar sobre história de vida, sobre realização e concretização daquilo que a gente quer estruturar na nossa vida, tá bom? Uh, falando então do orégano, né? ele atua, ele é um vegetal físico do primeiro chakra. Isso quer dizer que, quando a gente está com dificuldades no primeiro chakra, quando a gente está com alguma desvitalização, com alguma falta de energia nos nossos centros de energia, nos nossos centros de consciência, que são do primeiro ao sétimo chakra, que eu citei no começo desse vídeo, quando a gente está com o chakra desvitalizado por bastante tempo, é comum, não é normal, é comum, né? não deveria ser normal, é comum, Uh, a gente manifestar no corpo físico doenças, dores, dificuldades e ter desafios que não combinam com a nossa essência. E daí quando a gente está com dor, está com uma unha encravada, com problema na articulação, com dor nas juntas, dor nos ossos, dor nos quadris, um, dor nas, nos músculos, né? que pela psicossomática representam tudo aquilo que para nós gera estrutura, a gente tem então os vegetais físicos, que no caso, né, o orégano é um exemplo, para ir lá e ajustar o parafusinho daquela dor física desajustada. Então quando o corpo físico reclama de alguma coisa, isso quer dizer que já há bastante tempo o chakra correspondente àquela dor já vem sendo desvitalizado. Então sempre que a gente vai usar um vegetal físico na, no, em algum composto fitoenergético, a gente precisa, por tabela, e como um requisito também, quem é guardião já entende disso, uh, usar um vegetal puro correspondente. Então a gente apenas pode usar um vegetal físico se antes a gente tiver usado um vegetal puro. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai estar tá trabalhando tanto no sintoma que a gente está sentindo de dor no corpo físico, como também a gente vai estar tá trabalhando, no caso, com o vegetal puro, né? na causa que está desvitalizando o chakra correspondente. No caso, quando a gente está falando sobre... Uma, um, um problema de estrutura de vida, problema no corpo, dor nas, nas juntas, né? problemas pessoais, familiares, excesso de responsabilidade, peso nos ombros, tudo isso é ajustado pelo primeiro chakra. E daí, quando a gente está com esse tipo de dor no corpo, a gente usa um físico do primeiro chakra também, que no caso é o um exemplo do orégano. Então, quando a gente vai uh, precisar, né, quando a gente precisa de alguma estrutura, tem necessidade de organizar e de colocar a nossa vida nos devidos eixos, ou seja, ter segurança, ter uma, uma estabilidade em algum nível da nossa vida, ter uma organização, de ter uma casa, ter um trabalho, gerar uma rotina, saber o que fazer e quando fazer, quando a gente tem esse tipo de comportamento estabelecido na nossa vida, podemos dizer que de alguma maneira o nosso primeiro chakra está equilibrado. Agora, quando eu não tenho é um emprego definido, como eu tô sempre, se eu, quando eu estou sempre correndo atrás da manhã, vendendo almoço para jantar, sempre preocupado, sempre com ansiedade, sempre sem estrutura, sem organização, sem estabilidade, quando tudo está mudando, então quando eu estou sempre sobrecarregado, quando eu não consigo dizer não, quando eu estou carregando o mundo nas costas, o primeiro chakra não aguenta. Ele vai desfalecer, ele vai perder energia e é possível até que ele comece a roubar energia dos arredores, do segundo, do terceiro chakra. E daí isso pode se encaminhar para uma depressão, pode se encaminhar para um câncer, pode se encaminhar para uma artrise, para uma artrose. Pode se encaminhar lá na frente, né, se nada disso mudar, para o mal de Parkinson, mal de, Parkinson, mal de Alzheimer, que tem muito a ver com pessoas controladoras, pessoas que não sabem ceder. A gente pode ter também, que, que a gente pode encontrar? Dor nas costas, problemas nos joelhos, que tem muito a ver com a nossa flexibilidade. Então, quando a gente não se rende, quando a gente bate no peito com orgulho e fala que vai ser do meu jeito, e a gente não cede, né? quando a gente deveria ceder, o primeiro chakra se desvitaliza, e a desvitalização... Por muito tempo do primeiro chakra gera esses problemas que eu comentei pode vir a gerar e daí então a gente precisa montar um composto energético com um puro do primeiro chakra e um físico do primeiro chakra mais um condutor e nivelador para sanar essas dores em desequilíbrio quem é Guardião quem estudou fotoenergética quem sabe montar compostos faz isso com o pé nas costas mas hoje a gente está aqui falando focadamente nas energias do orégano e como a gente pode usar essa planta né para além de um tempero de pizza para além de um tempero de um molho de tomate para usar essa planta para a gente conseguir estruturar a nossa vida e romper com os males das dores no corpo relacionados aos desequilíbrios do primeiro chakra. Antes da gente pular para a técnica do, do amuleto, né, do sachê de orégano, olha o que, que o orégano pode fazer. Então o nome científico dele é Oregano Vulgari, e ele faz o seguinte, ele ajuda a conseguir estruturar a nossa moradia, a nossa casa e o nosso convívio, e a gente assim instalar e criar novas raízes. Ajuda a gente também a criar projetos duradouros e concretos, estimular a honrar compromissos e acordos e cumprir promessas e construir uma história de vida. Então o orégano ele é uma planta que ele age muito na, naquelas dificuldades do dia a dia, naquele tipo de pessoa uh, uh, que tem muita iniciativa e pouco acabativa, aquele tipo de pessoa que começa muita coisa, mas acaba poucas. Por quê? Porque o orégano ele tem essa energia, né? tem essa sintonia, de começar e terminar, de criar raízes profundas, de gerar estabilidade. Tanto que quando a gente está com o um emocional, está com o um estrutural da vida desequilibrado, quando a gente coloca um puro do primeiro e um orégano que é um físico do primeiro, a gente tem aquela força, a gente tem aquela segurança de deixa para mim. É como se fosse um prédio resistindo a um vento muito forte. Né? Então é a gente conseguindo resistir. As destempéries, né? as intempéries da vida, para que a gente consiga realizar e concretizar aquilo que a gente veio fazer, aquilo que a gente almeja e deseja para essa vida, beleza? Então, agora que a gente explicou né, sobre como o orégano funciona, como ele ajuda, a gente vai mostrar aqui agora, vou fazer aqui como exemplo, um sachê fitoenergético de orégano. Lembrando, pessoal, que essa técnica do sachê eu vou usar apenas orégano, eu preciso recomendar a cada um. Né? Que escolha também um vegetal puro do primeiro chakra, um vegetal condutor, um nivelador até o primeiro e faça a energização pelo verde-prata. Aqui eu vou mostrar como fazer, como manipular a técnica do sachê, do amuleto. Caso você tenha interesse em aprender como montar compostos, o livro da Fita Energética do Bruno vai estar na descrição aqui para você adquirir. E daí você vai conseguir montar compostos não só para a estrutura de vida, como também para qualquer dificuldade que você possa vir a passar. Beleza? Vamos para a técnica então. quero pedir para o time dar um foco aqui na... na no pedaço de tecido. Então o que a gente vai precisar? Orégano, então eu vou deixar aqui, o pessoal já está vendo. Aqui na Luz da Serra a gente tem um código de cores, plantas vermelhas com rótulo vermelho, indicam vegetais físicos. Então é o que eu estou usando aqui. Orégano, está bem energizado, apliquei o verde prata nele aqui antes. E aqui tem um pedaço de tecido. Esse tecido aqui, ele pode ser tanto TNT, esse daqui é tricoline, ou tricoline, não me lembro, acho que é tricoline de algodão. Ele tem uns cabelinhos assim, então a gente corta ele em pedaços de tecido. Esse aqui ele é 5x5, tem uns maiores que a Nath levou, ela não quer deixar eu mostrar para vocês. Esse aqui é, é 5x5, mas pode ser 8x8. Dependendo do tamanho, a gente tem mais facilidade de manusear. Tá? Eu gosto desses menorzinhos aqui, porque fica mais fácil a gente evita tanto desperdício. A Nath tá se sentindo culpada, ela tá pegando ali para mostrar para vocês. Então, enquanto ela pega ali, eu vou fazendo um nesse menorzinho. E daí, o que, que é o ideal, tá? A gente não ter apelos negativos. Você tá vendo que esse tecido aqui, ele é... Pode vir? Aê, Nath, muito bem. Então, ó, aqui tá a diferença de tamanho. Então, ó, eu tenho estampas floridas, tá, o spray. Ah, pro spray não, pro sachê. Não é bom a gente ter apelos negativos, tá? Ou é branco, ou é verde, ou são cores neutras relacionadas à energética, ou estampas floridas, tá bom? Então esse aqui é maiorzinho, esse é de 8 esse aqui é de 5. Esse aqui é de 5 na mesma estampa do de 8, ó. Vai depender da afinidade de cada um. Eu vou fazer no branquinho e vou deixar esses aqui depois para fazer outros, tá? Vou fazer esse pequenininho também depois eu vou dar aqui pro time. Ele pronto, ele fica assim. Ele não é difícil não, ó. Parece um ovinho de Páscoa. Tirando aqui. Ó. Parece um ovinho de Páscoa, só que de tecido. Então como é que a gente faz? É, sachê não é difícil, tá? Então tem aqui a planta energizada. Só que quando você for fazer o sachê, o sachê, ele precisa ser o composto. Então aqui eu vou usar um físico do primeiro. Precisa mais o puro do primeiro, um nivelador e um condutor. No livro aqui da FITO, todo mundo aprende a como fazer. Então eu vou pegar uma pitada de orégano e colocar aqui, ó. Eu tô colocando bastante, essa pitada aqui tá bem generosa, para dar contraste na gravação, tá bem? Então tá aqui, infelizmente eu não posso pegar e levantar, senão o orégano vai derramar, eu vou fazer bagunça. Então o que que eu faço? Como é que eu começo, né? Essa primeira pontinha aqui, eu seguro ela, e essa de baixo eu vou levantar e prender entre os meus dedos. Então tá aqui, ó, entre pinça, o orégano tá aqui embaixo, eu segurei ele aqui. Na ponta dos meus dedos aqui, ó. Tá vendo? Contraste no meu braço. Essa ponta aqui da frente eu vou dobrar pra frente. E essa outra ponta aqui eu vou dobrar pra trás. Virou uma trouxinha. Tanto que essa trouxinha se eu virar aqui não cai o orégano, ó. Tá? E daí por capricho, por mais segurança, aqui eu virei pra frente. Eu vou virar pra frente de novo. E aqui eu virei pra trás, eu vou virar pra trás de novo. Então pronto. Tá aqui a trouxinha. De novo, se eu virar para baixo, não cai orégano, porque o orégano está aqui no, nos meus dedos, estou segurando aqui. Para facilitar, eu ia falar amarração, mas não, para facilitar o lacre né, do orégano, o, a fixação da planta dentro do tecido, o que, que eu vou fazer? Eu vou usar elástico de silicone, aqui não sei se vai dar contraste na câmera, mas é um elástico que é muito usado para fazer penteado de cabelo. Então, ó, tá dando pra ver? Aqui, ó, é um elástico de silicone. Parece aqueles elásticos de aparelho, né, que adolescente usa, mas tá aqui, ó. Ela, ui, aqui, elástico de silicone, que é fácil de prender. Então, o que, que eu vou fazer? Do jeito que tava segurado aqui, eu vou segurar por cima e girar ele. Então, a planta, ela tá pra cima agora. E todo esse tecido aqui pra baixo tá escondido no meu dedo, ó. Está aqui para baixo. Isso vai facilitar na hora de prender pelo seguinte. Vou pegar o elástico. tá aqui na minha ponta, na ponta do meu dedo. Vou fixar aqui. Estiquei o elástico. Passo por cima. Cruzo. E passo por cima de novo. Cruzo. Passo por cima. Cruzo. Passo por cima. Cruzo. Passo por cima. Até você sentir que está bem preso. Ó, aqui arrebentou. Por sorte, a gente tem mais elástico aqui, então eu vou repetir o processo. Não tem problema de ter arrebentado, ele vai ficar preso igual, porque eu tenho outro elástico aqui. Antes desse arrebentar também eu vou parar. Então, ó, tá pronto. Agora você pode pegar uma tesoura, cortar aqui em cima, mas fica uma trochinha igual. Tá vendo? Então aqui tem orégano. Vou fazer mais um. Esse aqui sem arrebentar. Lembrando que no, no lugar do orégano, né, você fazendo esse sachê só com orégano, de alguma maneira você já vai ter contato com essa energia. Agora, o ideal é que você tenha né, um composto fitoenergético equilibrado quanto à polaridade. Então, coloquei uma pitada do composto aqui, no caso eu coloquei só orégano. Eu vou prender aqui embaixo. Tá lá, a ponta da frente eu viro para frente, a ponta que sobrou eu viro para trás. O que eu virei para frente eu viro para frente de novo, o que eu virei para trás eu viro para trás de novo. Então tá aqui, né preso nos meus dedos, aqui. Para facilitar, para não ter esse cabelinho aqui do tecido né? me atrapalhando com elástico, eu vou virar ele e deixar para cima apenas a parte que tem a planta, essa cabecinha aqui. Vou pegar mais elástico e vou abrir passando cruzado que não mostrei. Então elástico, né, de penteado, passo por cima, cruzo, passo por cima, cruzo, passo por cima. Vocês podem achar que eu tô fazendo rápido, mas na prática vocês vão ver o quanto é simples de fazer. Então pronto. Tá aqui, ó. Outro só cheio de orégano. Para não ficar muito grande, é muito, eu gosto de cortar essa pontinha aqui e colocar no bolso da calça. Tem mulher, dependendo do tamanho, se você conseguir fazer menor ainda, você pode cortar esse cabelinho e mulher pode colocar no sutiã. Então, coloca do lado aqui esquerdo do, do sutiã, porque é o lado do coração. Como a energia das plantas tem uma a, a sintonia, né, uma afinidade muito grande com o nosso quarto chakra, o cardíaco, que tem muito a ver com a, com a vibração da fita energética cortando aqui então fica mais confortável, imagino, né, de usar e coloca do lado do sutiã ou coloca no bolso da calça que não vai o celular, porque a bateria do celular atrapalha né, e prejudica a eficácia do, do efeito do sachê no nosso dia a dia então para cada sachê que você fizer, por exemplo eu fiz dois aqui, então eu fiz o primeiro agora eu vou energizar com verde prata né sempre lembrando Vou imaginar, visualizar, intencionar aqui do peito, da, da altura do meu coração. Parte uma luz verde para o sachê. Quando o verde volta, vem uma prata do topo da cabeça. Volta a prata, vai o verde. Volta o verde, vai o prata. E elas oscilam. Verde, prata, verde, prata, verde, prata, verde, prata. Até eu sentir que essa energia, essa pulsação se estabeleceu no sachê. O indicado é fazer um, fazer um sachê por dia. Então, usar sete dias, cada sachê eu vou usar um dia. Cortando ou não cortando, o que vai fazer efeito é a planta que está aqui no sachê, tá bom? Então, quando a gente faz isso, né, vamos supor, vou colocar o primeiro sachê no meu bolso agora, ou no sutiã, ou né, deixar perto de mim, em algum lugar que é onde eu for o sachê me acompanhe, uh, vou usar agora. Agora são duas horas da tarde, vamos supor. Então, até as duas horas da tarde de amanhã, eu vou usar o mesmo sachê. Deu duas horas de amanhã, eu vou pegar esse, descartar no lixo comum e pego o outro. Até as duas horas do outro dia, aí eu descarto esse e pego o outro. Aí até as duas horas do outro. E assim eu faço durante os sete dias para criar história de vida e ter mais estabilidade na minha vida. Essa foi a técnica do sachê de orégano. A gente vai se vendo por aqui. Um beijo no seu coração, muita luz até o próximo vídeo.